Então, pessoal, hoje é dia 28 de novembro de 2019, são 11:20 h 20 da noite e nós estamos indo lá para o shopping Praia de Belas, onde tem uma loja das americanas e eles vão fazer essa promoção da Black Friday da madrugada de quinta para sexta. Inclusive, aqui em Porto Alegre, as americanas do centro de, da cidade também vão abrir a loja a esse horário, mas eu achei mais seguro. Uh, e nessa loja do shopping, então vamos ver o que a gente vai encontrar lá de filmes. O setor está bem reduzido, mas andei olhando lá o setor de DVDs, algumas coisas interessantes eu quero ver e vamos ver juntos se eles vão estar tá em promoção. Então pessoal, o shopping está fechado, então eu estou aqui na parte externa, eu estacionei o carro aqui por perto, estou indo a pé, porque a fila já está bem grande. Três horas depois, estamos quase aqui na frente do portão. Ali, falta oh, tá bem pouco. Uma hora depois. Vamos abrir as portas da esperança. 5 e meia da manhã e acabamos mais uma Black Friday Americanas. Agora eu vou mostrar pra vocês o que, que eu consegui. Esse DVD do Shazam de R$ 39,99 por apenas R$ 11,99. Rocketman também R$ 11,99. Esse aqui de R$ 39,99 também por 11,99. Esse aqui eu consegui por R$ 5,99. Esse aqui tem lançamento R$ 11,99, também por R$ 11,99, pessoal. Toy Story saiu R$ 8,99, volume 4. Esse aqui saiu apenas R$ 4,49. A Freira saiu por 11,99 também, como a maioria dos DVDs em lançamento. Esse saiu também por 11,99, já é a sessão dos Blu-rays agora. Também o Harry Potter por R$ 11,99. Aí eu trouxe também mais um por 11,99 também. esse tá aqui por 11,99 também é lançamento estava 39,99 os Power Rangers por 11,99 também e finalizando o Blu-ray dos Velozes e Furiosos também por 11,99 e por hoje é só pessoal espero vocês no próximo vídeo até lá